Cena, eu peço por pouco, mas eu vou ganhar por muito Não, não, você não vai ganhar por muito Sabe que eu você é um pela saco Em questão de vida tenho sete vida Só que eu nem me acostumei elas não chama de gato Só que agora você é fraco Sabe por quê? Que eu mandou um o papo, eu era um gato, eu tinha sete vidas, tenho três, porque a morte eu tô fudendo de quatro <risos> <risos> Tá ligado que agora você tomou no cu Você tá transando com a morte Porque tá com a cara feia, você tá com câncer igual de Hã? Ah.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 de celular, eu sei qual é o, o seu Acaba com o teu show que eu vim matar o teu pocket oh! Eu tive um desse mil anos atrás Mas é meu parceiro, nunca que foi um presente dos meus pais Sobre o pocket ou Samsung, o Galaxy 10 ou a mais Fala pai, porque quando eu rimo cê não é capaz Vai falar de celular, de sistema que às vezes trava Meu parceiro, eu sou um AK e se eu te a sua alma vaza Então, oh! mas vem com a calma Para de falar merda de marca meu parceiro, que, senão na sua cara eu deixo a é marca É claro que você falou de iPhone, acho que tu tem no e Ele foi rimar e travou a tua mente, já fez download? I'm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 Aqui você é na MC, você quer falar de computador lá o com Freestyle faz TI. Uou, uou, uou, uou. CTI, porque eu nasci mais ético, pra rimar igual a mim, você faz um curso técnico, pega a visão, BK, você mandou mal, tu alimenta o teu puxa, alimento espiritual. Ah, agora a sua casa cai, parceiro sem maldade, quer rima, aprende com o pai, falou sobre internet, aí não passou nem wi-fi, ah, a rua ensina a rima, que é técnico é o Senai. Ah! Tá ligado, meu parceiro, que agora você vai apanhar pro prado Não adianta, no segundo round não vai ter pra onde você correr Não vai ter o um decorado Tá ligado, meu parceiro, que agora eu te bato E agora eu venho pra tocar terror Tá se achando um professor? Você só tá assistindo o game, você é espectador Cê nem tá colando, só tá na sua casa assistindo E tá querendo voltar agora, pra passar vergonha Vai tomar um colher contra prado Só que ele manda rima na hora Diferente de você, que vem decorando Tá ligado, meu parceiro, que você é um otário A primeira chance que você teve de jogar na minha cara Cê sacou do seu cara de som Paulo, ai da cara de São Paulo Você tá ligado, mano, que esse cara aqui me chama de otário passa quatro versos chamando de decorado Decorado é a única palavra que tem no vocabulário Porra, encaixa no beat Faz sua rima, eu faço isso aqui Você tá falando merda, mano Por favor, respeito a polêmica cara... tá, Cala a boca, calma, calma Que o Prado vai perder O espectador colou na batalha E acabou de matar você no PVP Tá achando que tá no BBB Só se for o um big boyzão o então, que combina com você Vai tomar no cu Tá ligado meu parceiro que é de improvisação Eu larguei o microfone e eu vou rimar na voz Porque é o que me atrapalha, o Apolo não Depois é eu que tenho rima decorada Você manda de mano por favor, esse cara aqui Tá mandando bem mal na improvisada Essa sua rima que foi fraca, mano, tá ligado Que agora eu tô fazendo tudo de free Não tá aguentando e você tá reclamando Lago o microfone e larga de CMC não. Tá pensando que você é monstro quanto o pai do meu parceiro, você não adianta É da hora quando tá vencendo Quando você tá batendo Quando começou a tomar coro das batalhas, Você correu pra casa e da cena, tá correndo Vocês, rimas em 3, 2, 1 mano isso aí é muito prepotente, você sabe que você não é um MC Se eu sair correndo depois que eu apanhei, porque eu colei hoje, o que, que eu tô fazendo aqui? Mano, por favor, isso só me responde, você pra mim não é um MC eficaz Você largou o mark pra mim eu pouco me importo, você vai morrer porcado com as minhas cordas vocais Que bom! O cara ativar, já você acha que você rima da hora? Você tem que entender que pra você voltar, você tem que ter ido embora Sabe por que você voltou? Porque você é um baba ovo. Tá querendo se vingar que a canção de tomar sua. Sempre no palco pros moleque novo. Sempre... <risos> é mim, você, não se você acha que você manda bem, meu mano, mas eu que construí as classes que tá na sua escola. Você acha que você é bom, mas tudo bem, meu mano, agora eu sou ligeiro, igualzinho você foi no primeiro, não vou abaixar a bunda a, a bola pro mundo na moral para você. Ei! Hey. Ra, ra, chimbum, é hora do seu parabéns Mano, você não entende que para rimar você tem que ser alguém Pra ser alguém você também vai rimar Por isso agora eu te falo, a rima não é notória Não adianta, você não focar no seu presente, só fala da tua história 3 na já começou a caminhada E hoje em dia, o que que você fez? Além de ter o seu cérebro que é igual cantareiro, tá em escassez Seco, não tem rima, não tem flow, nem levada Sujeito, homem caminhar todo dia Não se garante com antigas caminhadas ou oh, você tá ligado, meu mano, ficar na memória? Antiga caminhada, lembrar da antiga, lembrar da história. Meu mano sabe que eu sou John MC. E você não tem como, porque você tem que construir. Mas fica tranquilo, o que, que eu fiz no presente? Eu ganhei duas aldeias, só esse ano. E você fez o quê? Já que tu tá reclamando. Porque você tá ligado, mano, você tá batendo de frente com o tempo. Tem toda a nova geração no meu bolso, você tá morando aqui também. Oh! Rima de bolsa, ele pega e depois desce pra plateia. Mesmo argumento, tá usado, não entende, não é irmão. Cê tem que se garantir com a saquinagem, pois sabe que não garante a construção. Oh. Meu mano, tá ligado que eu não ramelo. Se eu me garantisse construção, eu fiz chamar minha coroa e que eu construí um castelo. Mas fica tranquilo, meu mano, que eu sou verdadeiro. Eu me garanto com rima, se eu me garantisse construção, não era MC, eu era pedreiro. Oh. Pode crer, na moral, então me chame pedreiro da cena Erguendo um castelo sem nem usar cal Subindo de degrau em degrau, se cê não entendeu, então tenha certeza Os meus degraus que me levam ao topo, o penúltimo deles é sua cabeça Meu mano, se liga, você é um animal Você não vai chegar em lugar nenhum se você ficar fazendo os outros de degrau Mas fica tranquilo, meu mano, que pra mim você é um infeliz Você constrói um bagulho sem usar cal Acabou o pau, claro, você enfiou tudo no nariz Aê, aê, aê. Aê, aê. Eu entendo os gritos, eu entendo os gritos, mas parceiro, Comigo me rima não dialoga. Até porque geral sabe qual é meu discurso, sempre disse não as droga, no estilo pro Ed mesmo, meu parceiro. Desde a minha infância, pois eu tô focando no menor, quem é que gosta de fumaça em cara de criança? Mas você sabe, eu sou o trem. Na cara de criança, na cara de otário também. Aê! E aí, qual você? Você não era um machão valentão, que se eu fizesse alguma coisa ia me bater? Yeah, yeah, yeah.